O samba. Samba. Se Conjunto nós Baianos só vem aparecer quando a gente sai de São Paulo, vai morar no Rio de Janeiro, consegue milagrosamente alugar uma cobertura em Botafogo, na rua Conde de Irajá, entendeu? reunir o grupo. Quando a gente reunir o grupo que mandou chamar Jorginho na Bahia que tinha 17 anos, entendeu? Que foi chegando, que foi formando a banda, que chegou Dade do Rio de Janeiro. A gente entendeu que o melhor para nós era viver junto, não só tocar junto, viver junto. A gente achava que isso ia dar uma uma força na, na obra. A gente, o fato da gente conviver 24 horas, sabe ali dividindo tudo, a fome, a comida, o a alegria. Tristeza não tinha, a gente, a gente era muito alegre, entendeu? As pessoas não entendiam como é que os norbaianos tinham tanta alegria num tempo que o Brasil de chumbo, Brasil triste, o Estima lá embaixo, o pessoal, os artistas eram meio tristes, entendeu? Nós não, nós éramos alegres. meu coração, eu quero muito mais que o som da lenta. Eu quero um novo balancê e o bloco do prazer que a multidão comenta. Não quero oito de 80. Eu quero o bloco do prazer e quem não vai ter. E eu ali, o violão o tempo inteiro, tocando, tocando, pegando as letras de Galvão, dificílimas de musicar. Porque não tem nenhuma métrica, não tem nada. Eu tive que inventar um jeito de fazer música. Tanto que se você pegar uma música como Mistério do Planeta, eu, eu posso lhe perguntar que ritmo é Mistério do Planeta. Ninguém sabe. Não é samba, não é baião, não é shot, não, não é... É um ritmo louco que a gente inventou. O Nova Baiano realmente foi uma invenção em termos de música. Claro que com as, as influências de João Gilberto, porque quando João Gilberto chegou na nossa vida, eu e o Pepe, eu, sabidamente, começamos a roubar os acordes dele. né? Ele fazia, tocava aqueles acordes que a gente nem sabia, no dia de noite, no outro dia eu perguntava e roubou quantos? ele disse, roubei seis, eu falei, roubei cinco ontem. Essa brincadeira, o nosso vocabulário de acordes foi enriquecendo. Só que aí a gente fez dentro da loucura da gente, entendeu? Entendeu? O tríplice mistério do stop Que passa por sendo ele no que fica em cada um Porque não adianta muita tecnologia e pouca emoção, sabe? Você, você usa 40 canais e grava um disco sem emoção. E a gente usou quatro canais e acabou chorando e gravou um disco com muita emoção. Quem manda é humano, entendeu? Quem manda é você, entendeu? É a ilusão achar que, que a tecnologia vai resolver. Tem que partir de você. Aquela música que toca que, o, que, o outro, que você não sabe por que milhões de pessoas, ao mesmo tempo, querem cantar. Por que, que todo mundo quer cantar Preta e Pretinha? É inexplicável. Porque é um negócio que, que foi lá no imaginário. Em cada uma pessoa que gosta dessa música tem uma Preta e Pretinha lá dentro, entendeu? Então, a gente captou isso. Essa captação do... Essa fagulha, cara tecnologia não dá, depois ela ajuda. Diga aí! só, assim chamar, assim você vai ser. Eu disse só, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Infinitas